Olá senhores, estamos de volta a mais um vídeo de Half-Life Bora lá Cara, último episódio que a gente pegou arma pra caralho A gente tá meio fraco de munição, a pistola tá totalmente cheia Aqui também tá totalmente cheio, só faltam as granadas Tem pouco aqui, mas já dá, né? 15 flashes Digamos que a gente tá com metade dos mísseis Metade dessa arma aqui também E é isso, guys A gente detonou um tanque de guerra Tá pegando fogo ali pra aquele lado Detonamos esse lança-míssel E agora a gente vai tocar o ferro aqui Carga 15% Casa 30%, é, recuperamos granada também. Agora 45% a armadura em 45%, que delícia! Tem esse local aqui, O tipo. ó. vendo que eu posso sair por ali também. E tem isso aqui, não vai dar pra sair, né? Opa, e porra, é essa gente. Espreme, tá? Travou? Eu quero... Sair, Bora ver o que tem aqui fora primeiro. Tem que ter alguma coisa aqui, não tem? Opa. Opa. Ota, mama aí. Olha só, cara. Que doideira. Ah, não. Não gostei disso, cara. Pelo amor de Deus. Mas a gente agora já viu que... É só chegar lá metendo pau neles. Vamos até sem armadura aqui pra não perder. Mato. a granada aí. Cadê você? Morreram? Beleza, morreram. Eu tava preso ali. Caralho, um crânio! Eu nunca tinha percebido isso. Doideira. Ó, a granada. Ah, vai ser bom pra gente pegar a suprimento, né? Munição de 12. Armadura. 30%. Munição de vista. Carga 30%. Agora como é que eu posso vazar daqui? Ah, então é interessante para você se. Uh, se rearmar e repor suas coisas, né? Interessante esse local aqui. Se não quiser entrar também, não precisa. Mas eu acho que eu saí no lucro aqui, por então. 45%. Eu voltei depois sabendo dele. Trapaça, né? 75%. Importa é que a gente tá bem aqui agora. Abre ah, ele, What the fuck? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Que porra foi essa, cara? Vocês viram a nave alienígena Passando ali, cara Eu não sabia que tinha Apoio aéreo aqui nessa porra Tá, eu quero Nego, eu quero sair Eu não queria entrar nessa porta Deixa eu sair, velho Na moral Na moral, deixa eu sair Beleza, parece que a gente tá seguro agora. E tem mina nessa merda, hein? Tem alguma coisa ali? Olha, eu quero essa arma, mano. Eu quero porque eu quero essa arma. Bora voltar. Parece que desse lado não tem mina. Mas aqui é o seguinte, ó. Vamos aproveitar. Salvo, game. Salvo. entrar aqui, também não dá para entrar aqui. Parece que também não dá para passar por aqui. É por lá mesmo. Cara. O jogo tá ficando bem divertido. Ajude, alguém, por favor, me Deus. Fala ajude. meu rei, fala eu meu rei. Aqui. Por Ai. Favor, me ajuda. De onde que eu mamei? Toma isso da dá... Matou o guardinha, cara? Que desgraçado, matou meu guardinha. Como que eu vou te ajudar agora, João? Isso é meu. Porra, mano, eu não queria que matasse eles, eles são gente boa, velho. São muito gente boa. Dá pra ir por ali? Nossa, não tem nada aqui. Porra, eu tô triste agora que mataram o guarda, velho. Tá rolando tiro ali dentro. Sabia que isso ia acontecer? Eu sabia. Ó, oh, então a outra granada que eu joguei <risos> serviu de alguma coisa. Olha yeah. aí. Por favor, hum. foi mal. Me agora, ajuda. Foi mal, cara. Não hum, tinha o que fazer com você. Porra, mas e agora? Como é que eu vou? Sistema médico automático ativado eu vou passar aqui, manos? Não tem como. Estamos quebrando cabeça para descobrir como é que passa ali. Pega essa pinha aí, meu brother. Por favor, me ajuda. Não tem jeito de ajudar esse cara, velho. Vamos salvar o jogo novamente. E tentar fazer aqui. Sei lá, Acho que não dá pra. Aquilo ali não deve quebrar. Não dá pra passar por, por lugar nenhum. Tá rolando tiro, cara. Será que na granada? Que porra é essa? O que... que aconteceu aqui, gente? Já descobrimos então um segredo, né? Meu ovo mina é meu ovo, puta que pariu, e agora, gente? Parece que tem um padrão de, de energia. Ó, vai aparecer ali. Ai! Ah, não, nego. Puta que pariu, cara. Porra. Todo lado tem sniper, cara. Tem que ficar esperto. Bora lá. bora, bora, bora. bora. Vai ter que subir aqui, ó. Eu acho que a energia foi cortada. Cara, esse é um barulho de portal, não é? Vai dar pra gente entrar ali. Eu quero explorar aqui primeiro. Bora logo. não tem... Não tem mais o que fazer. Agora fala... Fala aí se esse jogo não é ou... É ou não é da hora, cara. Muito louco. Pra idade dele. Ai, você está indo para o complexo Lambda, não é? Eu mesmo estava indo para lá até que acabei aqui e... Bem, simplesmente perdi a coragem. Deu uma olhada por aquela porta e você verá o que eu quero dizer. Eu vou esperar aqui até a catástrofe passar. Se você pretende continuar, então eu imploro, prossiga com muito cuidado. Beleza, meu jovem. Ah, não tá tão ruim assim. Como fechar essa porta Eu acho que o carinha vai morrer Agora eu entendi o que ele quis dizer é, me parece que essas paradas Não bropa nada, né bropa, sim Eu já entendi como é que a gente sai daqui. Já entendi, sim. Não, acho que não vai ser muito difícil. Não! Pera aí, que aqui tem que, tem que usar a cabeça, tá? É massa cinzenta aqui agora. Não é assim, cara. Alô Quase, mano Do cruel Mas Agora que a gente já descobriu aqui essa parte aqui já se torna fácil Foda descobrir o segredo, né Não, mano Pelo amor de Deus Só quero puxar para trás. Isso vem comigo. Bora salvar o jogo para não precisar voltar aqui caso a gente morra. Tá nessas merda aí, não vai dar? Não vai dar, cara. Não dá para subir nessa merda. Eu acho que eu posso destruir essa daqui. Também posso destruir essas. Ó. Oh. É parada esse trem aqui, né? Eu acho que eu posso passar aqui por dentro. Da hora. Dá pra eu passar por essa escada ali também? Se tivesse como. Tem alienígena por aqui. Tá? Vamos lá. Salva o jogo de novo. Como que eu vou passar por este? Cara, eu vou ser pego. Ô oh, louco! Bem... Invisível! Estou invisível! Ai! Ai, não, nego. Aí você me quebra em cima da bomba, que doideira, que da hora, dá pra subir em cima da bomba, acho que entendi, Ah, tá, moleque, a gente é gênio, filho. Gênio. Uma besta enjaulada, cara. Uma besta enjaulada, nós né? somos. Ah! Oh! Não, pera. Aqui, ó. Caralho, conseguimos a arma alienígena, velho. Puta que pariu. Conseguimos a arma alienígena. Olha lá ela, ó. Olha lá. Bora lá. Bora salvar aqui. Caralho, olha ela, velho. Ó a bichona aí, ó. Deixa eu tentar pegar o melhor ângulo aqui que vai até pra thumb do vídeo. Caralho, menor. Pegamos. Olha a bichona aí, ó. É infinita essas merda aí. Busca o alvo, tá ligado? É teleguiado. É mó da hora, Caralho. Agora é GG aqui, ó. Ela é simplesmente muito abalona. Mas parece que ela não é tão forte E aí, meu jovem, como é que você tá? Esse lugar é bem maior do que eu imaginava Só isso? É, podemos ter uma chance melhor se nos juntarmos Eu vou ficar aqui, proteger essa área Fica aí, cara, eu quero que você fique vivo Ó, oh, ela tem um disparo secundário também Só que eu acho que o um disparo secundário é certeiro Aí perde toda... Da graça dela, né? Vocês matam com esse caminhão? Crefe sempre funciona. Cara, que barulho escroto isso. É oh, oh, oh, oh lá, lá eles. Olha lá. Oh. Eles é, parece que não tá indo, cara. Oh! Sistema médico automático ativado. Cego, cara, olha isso. O médico automático ativado. O avião que no tomou Foi o avião. Foi o avião. Acabou meu missão, sei o que eu faço para detonar aquela porra F, Não precisava ter gastado O que tá rolando? Tipo? Tá rolando bala ali, ó. A, eu a. Eu gastei a. A munição da arma radioativa atua. Ali deve ser um Snipezinho safado. Você vai ver. Não dá pra entrar. por 50%. Nada. 65%. Nada. 80%. Nada. 80%. Bora ver se tem alguma coisa aqui? Não tem, né? Que é o seguinte, vamos salvar para não dar merda. E vamos continuar. Olha só. Olha ele não, não acredito. E agora, gente? O que, que eu faço? Nada funciona. Caralho Acho que, oi. Dá para entrar ali? E dá para vir aqui? Só temos essa entrada. <fazos> Sai pra lá com essa dose. Cadê o olho da 12? Corrido, né? Lá ele tem medo de nós. Somos só um, só um fodão demais. Um rádio, 70 tá ali em cima. Bendita a hora que eu fui trocar de ar. Valeu, cara, você me deu uma força E aí, o que, que você manda pra nós? Nada? Fala Vamos dar um fora daqui Ok, eu vou esperar por aqui e ajudar quem aparecer Deixa eu ver se você consegue abrir Você Sim, é autorizado frente. Né? Abre isso aqui pra mim Você consegue? Eu sinto um cheiro de emboscada é melhor a gente tomar cuidado Não, não, não, não, não vá, cara Eu machuquei um pouco, mas... Ok, te dou cobertura Fica aí Caralho, quanta arma Caralho, quanta munição Caralho Gê, pai, é nosso. É o seguinte: ó, ah, desculpe, senhor, mas eu não aguento mais do que isso. Fique aí, isso fica aí. Vamos salvar, né, pra não dar merda. A gente vai desse aqui. What próprio aqui, gente? Donde.. Donde tengo que ir me somente pessoal autorizado. Isso aqui é só um armazém. Aqui não tem nada. Certo? Por que não? Não queria morrer sozinho de qualquer forma. Tá, Talvez tenha alguma outra porta que ele pode me ajudar a abrir, cara. Não sei. Essa porra aqui. Acho que não é nada. Caralho, gente. Te vejo por aí. É, acho que você não vem pra cá. Já sei. Já sei. Ok. Podemos ter mais, trabalharmos juntos. Deixa eu passar, amigo. Deixa eu... Isso, Finalmente, cara. Pelo menos não quebramos muita cabeça. É o seguinte, Ok, ó. eu vou proteger essa área. Fica aí. Ó! Oh. oh, não, gente. Puta que pariu. Eu tenho um mau pressentimento quanto a isso. Calma aí, calma aí. Pode ficar de boa. Qual é essa? Consegui. Deixa eu salvar, né? Pra gente não ter que fazer todo esse rolê de novo. Será que eu posso cair aqui? Puta que pariu. Tem nega ali, hein? Oh, não, cara. Como espaço, não Pequena fratura detectada. Não queria receber essa porrada, não, velho. Na moral, não queria receber aquela porrada lá. Já vai chegar, desceu um cacete nele. Filho da mãe. Cara, de onde que veio? Acertei! Precisava tomar esse dano de queda? Não precisava. Sistema médico automática ativado. Morfina utilizada. Gente, tem mais soldado por aqui, cara. Eu realmente acreditava que eu ia. Ah, onde é que a gente saiu? Eu realmente acreditava que eu ia sair, né? que eu ia lá de cima matar geral, tá ligado? Ó, temos que chegar aqui. Caralho, isso aqui tá com cara de encrenca, não tá? Tá com cara de encrenca, bicho Tá com cara de encrenca Top, Vou chegar aqui em algum local Cacete Oi meu Deus Não dá pra controlar essa merda. Bora lá. Tá o da comendo ali. Gente, que doideira, cara. É só ação com essas porras desses soldados. É só ação com essa merda de Para parar de nascer essas merda aqui, vai lidar com quem ganhar. Ui, a mãe para ver se kika. Que delícia esse jogo, cara. Na moral. Vai ser aqui nossa entrada. Entramos aqui no... Oh, não. Esses filhos da putinha. Vocês viram? Ele é uma granada viva. Esses filhos... Eles são uma granada viva, esses porra. É o seguinte, ó, peraí, bora salvar de novo essa porra, salva, e deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô gravando, 40 minutos, caralho, que doideira, né, bora lá, meu filho. Aí, ó, catamos eles, ó. Ó os bichinhos aí, ó. Ó, quer ver? Ele vai botar o dedo pra, pra tentar morder, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. <risos> Ai, que da hora. <risos> Meu Deus, mano. Esse jogo é muito engraçado, ó lá. Cara, é muito gostoso. Deixa eu parar. Não tô conseguindo passar. Ai por isso que eu não tava agora é o seguinte vamos ver eles ai em... filho da puta olha lá olha lá lá <risos> lá ele <risos> e aí ele fica lá se batendo até morrer Eu não sei se eu tenho que matar ele Morreu Vocês viram que da hora, velho? <risos> cara, isso aqui é muito divertido E você jogar isso aqui com o um amigo, cara? Você sacar esses bichos nos seus amigos Você vê o desespero que ele fica. É muito engraçado Carga 15% Carga, 30% Carga, 40% por 45% hum. Interessante Interessante Será que dá pra chegar lá em cima e fazer alguma coisa lá? saída devo... Puta que pariu e da puta Cara, pra quê? Qual agressividade dessa? Lá vai, hein? fazer aqui. Bora. preparados? Ai, desgraça. Para que é que eu fui soltar isso também? Desgraçado, na moral, eu, eu odeio esse jogo. cara. Caralho, um tanque. Caralho, eu tá com ele, ele tá com mim. Aí é bom. E o tanque ali nada Eu acho que era um tanque só de tropas, né? Mas ele tem um canhãozinho ali, ó Deixa eu descer aqui pra ver É, armazenho. Tô cheio já dessa munição Não quebra Arradura, munição de besta Munição de besta é cheia, hein Talvez a besta Ela seja até boa pra pegar algum Eu não sei, a besta Ela pode dar muito dano, mas ela não é rápida Aí se eu precisar de outro tiro Eu acabo me fudendo Porra Não dá pra ter a melhor arma, né Cada arma é boa em algum naquilo que ela é proposta para fazer Vocês ouviram? Falou em português Sobrou uma carga ainda Da Meu Deus, eu achei que eu ia conseguir pelo menos correr do... dos mísseis dele para pegar ele. É tudo que você tem? Nem terminou a frase, foi. Coisa... Cara, não vai fazer nada. Você tá no teto aí fazendo o que, meu amigo? Ó. Não. E eu, quando vejo meus inimigos se puder, né? eu. eu não vou atrapalhá-los. Pega que é uma beleza essa merda É, vamos descer Vida Munição Opa Será que ele não viu a gente? Doideia, gente O que aconteceu aqui? Véio? A falha na Matrix A falha na Matrix, né, velho? Caralho Doze, que eu já tô cheio Eu queria saber de uma coisa. Como que é instalado essas merdas aqui? É, eu já tô vendo. Já, já tô imaginando o que a gente vai fazer. Salve, save game, né? Bora lá, Salvar. Yeah! o que foi isso que sacanagem cara que pilantra da água, cara. <risos> Palavra do que chega a ser engraçado você ver o foguinho assim vindo teleportando, cara. Ah, frame por frame. Olha lá, ó. Frame por frame ele vem. Caralho, que coisa escrota. É, eu tô vendo que a arma alienígena não é tão boa grosseira é que é. é que Será? Quem foi o vencedor? Não saiu vencedores que eu gosto Caralho, vai, tá mó da hora Fala se não tá Que jogaço bizarro Tem que ser inteligente, tem que ser É porra, é divertido ah, Tem que usar a cabeça Agora eu já tô perdido de novo Já tô vendo uma válvula aqui, ó já me remete a, já me remete a um puzzle, Vou fazer assim. dar um jeito de chegar nessa válvula ali, ó. Estou tendo um pouco de dificuldade, um pouco não, muita, né? Que, que a gente vai encontrar por aqui, gente. Cada hora uma surpresa, né, cada... Cada a gente é uma surpresa, né, velho? Cada. cada esquina que a gente vira é uma surpresa. HP, né? Que delícia. Bora. Vamos ver o que tem mais por aqui. Para trás. Ai que susto que tu me deu, cara. Olá. E aí? Afirmativo. Vamos dar o um fora daqui. Cara, como é que tu Eu tinha dois soldados aqui? Brabo, hein? Abre aí, nego. Eu não sei se a gente devia ir mais longe, isso não parece certo. Eu tenho que ir, você fica aqui, mas eu tenho que ir. Afirmativo, vamos dar fora daqui. Não. Continue sem mim. Isso. Quero que você morra no meu jogo. Gente! Isso não tá errado, não? Né? Pra mim, isso tá errado. Por que, que eu voltei pra cá? Já sei, já sei, já sei, já sei. Bora, Leon. Certo? Por que não? Eu não queria morrer sozinho de qualquer forma. Vem cá. Fala aqui com nós. Rola com nós que é sucesso, vai. Vem, vem. Cuidado com essa porra, pra você não voar na puta que pariu. Abre aí. E aí? Ah, é aqui. Valeu, meu rei. Fique aí. Fique suave aí, tá? É. Isso. Todo aquele treinamento de tiro ao alvo vai valer a pena hoje. <risos> Já tá valendo. Agora você fica aí na sua guarita. E aqui, gente? Estamos está... num estacionamento. É outro, outro boss. Um garganta, né? Essa porra. Ele é um garganta. Então, guys, é o seguinte. Bora vai conversar aqui estamos super armado As pistolas, né? Só o oitão que tá meio sem bala Estamos aqui com metade das balas, né? Pode-se dizer metade das balas e granada full munição Quase full, né? Os missos tá na metade Cheio Infinito, né? E, e como vocês sabem É teleguiado, sei lá trava no bicho vivo Essa porra isso aqui trava no bicho vivo. Ah, granadas, né? Recu... Temos agora essa granadinha aqui sinistra pra caralho. É mó engraçado. Engraçado você tacar no... No inimigo ela, mano. vai Taca o dedinho aí, vai Taca o dedinho nela aí. Véio. Taca o dedinho nela, velho. Ai, que saco. Ele não quer mostrar, não quer botar o dedinho na... Olha lá. Olha lá. lá ele. Lá, lá ele. <risos> Fica provocando o bichinho, coitado. E o bichinho fica se batendo igual doido. Puta que pariu, que doença. O que tá rolando aqui? Nada. É só o som do ambiente. Então é o seguinte. A gente se deparou com esse garganto, né? Vencemos o soldado pra caralho. No próximo episódio, vamos detonar esse outro garganto aqui, ó. É, não vai ser muito difícil, eu acho. Tamo junto aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta alguma coisa da hora. E até a próxima. Valeu e fui!